Lisboa, 21 de outubro de 2022. Eu não ia preparado para gravar nada, mas como não ficar com este registro? O que vamos ouvir são as palavras, na parte final, de José Tolentino Mendonça, e uma leitura de Diana Zanatti, escrever esta espécie de manifesto, em contracorrente esta espécie de manifesto sobre a misericórdia que nos implica e compromete a todos. Queria saudar todos os presentes, dizer que é uma alegria muito grande para mim estar numa biblioteca, nesta biblioteca, eh, com tantos leitores aqui, aqui presentes. Queria saudar a editora eh, por, este, por este momento de, de celebração, eh, que é o nascimento de um livro, eh, e é um ato humano de, de esperança, um ato, um ato cultural absolutamente necessário. É um livro e é um pão. E queria saudar Lídia Jorge, uma grande escritora europeia, por esta estação admirável que este seu romance, Misericórdia, representa. Eu tenho com Lídia Jorge uma história, quando eu tinha 16 anos, saiu o dia dos prodígios, em 1979, 1980. E nos meus 16 anos li aquele livro e foi, foi um terremoto. E escrevia, escrevia Lídia Jorge. E passado um tempo, ela escreveu-me uma carta longa, que ainda conservo. Uh, anos depois, quando a encontrei, eu disse, olha, eu sou aquele rapaz que um dia lhe escreveu sobre o dia dos prodígios. E ela olhou para mim e disse sabes que eu esperei muito tempo uh, que tu me voltasses a escrever. Eu tinha 16 anos, a carta que ela me escreveu era su era suficiente e, de facto, eu, eu não... Não me tornei um seu correspondente, mas queria, querida, querida Lídia Jorge, que visse estas minhas palavras como uma carta eh, que tantos anos depois eu lhe escrevo. Eu gostava de dizer aqui algumas palavras antes de fazer a leitura que venho fazer. Uh, queria contar-vos que ontem à noite recebi por SMS um poema que uma amiga que me mandou e uh, comecei a ler o poema e voltei a ler o poema e voltei a ler o poema e quanto mais li o poema mais sentia que este poema estava ligado com o livro da Lídia. E hoje, quando vim cá, aqui, pensei que o poema, tenho aqui escrito à noite, passei o telemóvel ainda não me dá jeito ver no telemóvel, mas uh, achava que ia ter tempo de falar com a Lídia, uh, de mostrar o poema, uh, e não houve tempo para nada disso. Mas, muito rapidamente, disse-lhe a Lídia Eu o, ontem li um poema E, e o poema pareceu-me que tem uma ligação Então, lê, lê, lê, lê E a Lídia não leu o poema, não sabe o que é que eu vou ler E, portanto, eu vou ler o poema então O poema que se chama A estrela Precisamos de uma estrela que desarme a noite Precisamos de uma palavra transparente que nos ofereça a possibilidade de um começo. Precisamos de uma esperança que se propague. Precisamos de lugares límpidos, fora e dentro de nós. Precisamos de reencontrar uma vida onde a e o louvor voltem a ser possíveis. Precisamos de um gesto para dizer uma alegria maior do que a alegria. Precisamos de acolher o dor e o seu equilíbrio difícil e leve. Precisamos de alguém que em pleno inverno nos ensine a trazer do coração a primavera a arder. O poema é de José Plantino Mendonça. Assim, eu vou ler este excerto, este medo do livro, este excerto que ele havia me destinou. Dormitava eu sentada no cadeirão quando ouviu um rumor. Abriu os olhos e viu um rapaz muito alto na minha frente. Estou habituada a este tipo de aparições e logo imaginei que se tratava de um voluntário de uma certa associação de jovens de boa vontade que vêm entreter os residentes do hotel Paraíso, durante uma hora, coordenados pelos serviços da animadora Bianca. O rapaz acomodou-se. Depois de sentado, reparei que era muito feio. Tinha umas sobrancelhas bastante espessas e, quando ria mostrava os dentes brancos. Demasiado brancos e poderosos. Muito feio. De dentro da mochila, Retirou um jornal, mas eu pedi que não o lesse. Porquê? Perguntou ele. Porque sim. Respondi. Explicando que ultimamente jornais e telejornais me deixam triste. O rapaz da Associação da Boa Vontade pareceu ficar desiludido. Uma desistência perguntou. Sim, concordei com o rapaz. Antes eu costumava pedir que me lessem as notícias. Mas agora já não quero mais. Na vida, naturalmente, ao mal sucede o bem. Nos jornais, pelo contrário, é só juntar mal ao mal, disse eu. Disse-lhe, porém, que eu continuava a gostar muito de ouvir ler. agora que por mim mesma já não conseguia. Disse-lhe que, ultrapassada a primeira linha, todas as outras se confundem e estremecem, como se o papel produzisse pequenos relâmpagos que me cegam. O rapaz das sobrancelhas espessas, muito feio, começou a mexer na mochila e a retirar do seu interior uns macinhos de folhas separados por micas. Tenho um conto para si, disse ele, depois de ter avaliado o conteúdo das micas. Eu quis saber de que falava o um conto que tencionava ler. O rapaz das sobrancelhas espessas respondeu: fala da vida de um professor chileno que deu a origem a uma história muito bela. Mas eu desconfiei. Muito bela e muito triste, não é verdade? Se ser mais bela do que triste, pode ser de contrário despenso. Mais bela do que triste, asseguro-lhe, respondeu ele, e começou a ouvir a história de um professor com o nome de Galvez. O rapaz via bem, muito bem mesmo. Apesar de o ponto só falar de misérias, de perseguições, deportações e tristezas, tal como eu tinha imaginado, a voz do rapaz conseguia ser mais bela do que as desgraças que lia. As sobrancelhas demasiado espessas, na tez muito escura, com os dentes demasiado brancos e poderosos, começaram a modificar-se diante dos meus olhos, à medida que o rapaz lia frases surpreendentes que eu não conseguia reter, mas iluminavam a correnteza daquela fala. E depois da invocação das desgraças e das tristes viagens feitas entre continentes pela personagem, perseguida por um ditador assassino, o rapaz, que eu antes tinha achado muito feio, leu primorosamente o último passo da história desse professor com o nome de Galdes. Tratava-se de um sonho, o sonho de Dom Galdes, como o rapaz tratava durante a leitura o rapaz viu as breves linhas que referiam o sonho. Na sua vida passada, lá na sua pátria, esse professor, de tal forma, se havia entregado com dedicação à sua missão, que certa noite, pouco antes de morrer exilado na Europa, tinha sonhado que havia regressado à escola da sua terra longínqua para ensinar os verbos regulares das crianças. E, de tal forma, o sonho havia sido intenso e real, que, pela manhã, havia acordado com os dedos cobertos de pó de giz. O rapaz, que era feio, arrumou as folhas dentro da mica e comentou – Como que termina bem? – Eu não respondi nada. O retinho disse – Oh, sim, termina bem. Termina muito bem. Mas ainda assim não passa da história de um professor primário e do seu filho. Tipo. Um relato muito breve e um relato muito breve. Mesmo quando corresponde à verdade, sempre fica mais próximo da mentira. Porque quando eu lia, gostava de livros grossos. Aqueles que se parecem com a vida de uma pessoa, desenrolando-se ao longo do tempo. E gostava de ler livros sobre figuras que se destacam, e não sobre professores que morrem vencidos sem fazer história. O rapaz consultou o relógio, mas parecia não ter pressa. Então, de que estava, gostava? Perguntou. Fiquei incrédulo a olhar para o um rapaz das sobrancelhas espessas. Era o primeiro jovem da Associação de Boa Vontade que me fazia semelhante pergunta. A minha proximidade com aquele jovem alto e espigado começava a ser demasiada. Fui vaga. Disse-lhe que gostava de livros que falassem das Batalhas de Napoleão, e tinha lido dois: da vida dos ingleses na Arábia, e tinha lido um, da vida dos imperadores romanos, quando a mandavam em tudo, e tinha lido alguns. E assim falámos durante mais de uma hora. O jovem das sobrancelhas espessas quis então saber um pouco da minha vida, mas eu não lhe a contar. -se. Nem eu quis que me contasse a sua. Sou muito velha, sei que o encantamento deve ser conservado em seu próprio vaso, de contrário, transborda e desfaz em nada. Ficarmos, assim, limitados à leitura de um conto era quanto bastava para que o nosso encontro tivesse sido perfeito. Então, eu pedi-lhe, para finalizar a sessão de entretenimento promovida pela Associação da Boa vontade, que o voluntário voltasse a ler o mesmo conto. Ele deu. E, na sua leitura sobre desgraças, nada era desgraçado, porque todas as palavras se encaminhavam para aquele momento em que o professor acorda, e tem os dedos cobertos de fote-x. Quando terminou, pela segunda vez, a leitura da história do professor, reparei que, debaixo das sobrancelhas do leitor, existiam olhos profundos. O seu cabelo caía-lhe para o lado, um desalinho formoso. e a sua silhueta, demasiado magra, sentado que estava um pouco de lado, lembrava me a fotografia de um espírito. Achei-o belo. Tão belo que deviam os olhos de vê lo A meus olhos, agora, ele era outro. Era a voz preciosa de quem lia maravilhosamente um conto para uma mulher idosa escutar e a sua voz tinha tido o poder de revelar a beleza escondida da figura do leitor. Dos seus lábios, que lhe tinham parecido demasiado grossos, dos seus dentes, demasiado brancos, tinha surgido um conto admiravelmente lido. Numa medida justa. A sua beleza, revelada depois da última palavra, era tão forte que se tornava insuportável encará-la. Desejei que o rapaz desaparecesse depressa. Eu não deveria ser uma pessoa assim como sou sempre à espera do belo, do grandioso, do poderoso. Talvez um pouco desajeitadamente, levantei a mão e despedi o rapaz. Disse-lhe, obrigada, você fez uma boa ação, já se pode ir embora E ele foi. arrependi me Mas eu tenho este efeito. Quero demais, mando demais, amo demais alguma coisa que não alcanço, e quando não a atinjo, procuro desesperadamente transformar o que existe de modo a aproximar o objeto defeituoso da realidade inalcançável. Não sei onde colocar os meus pensamentos, que são demasiado amplos para o vaso da minha cabeça e para o volume do meu coração. Eram três horas da tarde. Foi então que me vieram a buscar.